Olá, eu sou a professora Renata e junto com ênfase educacional, você está acompanhando o projeto Descomplica Professor. E hoje nós vamos falar sobre quem é Emília Ferreiro e alguns princípios necessários para entender as propostas educacionais dessa educadora. Mas antes de começar o nosso conteúdo, eu gostaria de dizer que você pode fazer parte da maior comunidade de professores de educação infantil do Brasil. E para isso, você só precisa se inscrever aqui no canal. E é bem rapidinho, se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição agora e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Siga também a nossa página no Facebook e o nosso Instagram. Conheça e participe de todas as nossas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Junte-se a nós! Emília Beatriz Maria Ferreiro Chave nasceu em Buenos Aires em 1936. É psicóloga e pedagoga. E o seu doutorado foi orientado por nada mais, nada menos do que Jean Piaget, lá em Genebra. Coisa pouca. É, Emília Ferreiro, ela vai dar continuidade ao trabalho de Piaget em relação à psicogênese do conhecimento e trata de como a criança aprende. O principal foco dessa professora e pesquisadora foi como se dá o processo de aquisição da habilidade da leitura e da escrita. E quais são os mecanismos da gênese do pensamento e como eles se processam e evoluem para novos conhecimentos até o domínio dessas habilidades? As aprendizagens são em si semelhantes. Uma criança ela não aprende a falar, por exemplo, pronunciando claramente cada letra, sílaba e palavra de maneira completa e correta. Quando percebe que pode se comunicar pela oralidade, ela vai e fala, e ela fala de maneira misturada. Contudo, ela está falando, ela sabe qual é a função da fala e o que fazer com isso, mas ela não sabe como usar esse mecanismo de maneira mais complexa, é, como se espera dela falar tudo certinho, todas as letras. Então quando o adulto ouve uma criança falar, ele não entende tão bem. E esse processo vai dar também, vai acontecer com a escrita. Ele vai se dar desse mesmo jeitinho, nessa mesma sequência com a escrita. À medida do crescimento e da aprendizagem sobre o uso da leitura e da escrita, a criança percebe que pode utilizar essa habilidade e que, bem ao seu modo, ela sabe escrever. Portanto, para se aprender a escrever, é preciso fazer isso. Simplesmente escrever, seja com 2, 3, 4, 5 anos e por aí vai. É, isso significa que a criança tem simplesmente que fazer esse movimento. A criança vai, ser, vai se obrigar a simplesmente produzir a escrita e não vai sofrer com isso. Ela não tem que escrever da maneira como os adultos esperam. Mas ela vai fazer isso na medida da sua capacidade e da sua aprendizagem. Se a criança imita a mão de um adulto a escrever e diz que está escrevendo, ela está escrevendo. É, o que a professora ou o professor precisa fazer nesse ponto é levar novos conhecimentos para que a criança possa entrar em desequilíbrio e reelaborar aquilo que ela já sabe fazer e assim colocar novos valores, novos conhecimentos a essa escrita da criança. O que a gente tem que ter muito claro é que o aluno precisa ser ativo no seu processo de aquisição da leitura e da escrita. Isso é a coisa mais importante de saber nesse processo. O aluno inicia esse processo sem perceber a diferença entre a fala, a imagem e a escrita. Em seguida, é, as crianças passam a se expressar por meio do desenho, para então associar a forma das coisas com o tamanho da escrita. Coisas grandes são palavras grandes, coisas pequenas são palavras pequenas. Passam a utilizar as letras do próprio nome, que ela já vai conhecendo e aprendendo, é misturadas com desenhos para fazer essas hipóteses de escrita. Eles ainda não separam a imagem das coisas com o uso das palavras que as representam. Não há uma associação direta. À medida que são orientadas a refletir sobre textos, palavras e recebem estímulos para isso, as crianças se desequilibram e passam a desvincular essa ideia de imagem escrita em si. Contudo, elas ainda utilizam letras aleatórias na intenção de formar palavras. Mas elas percebem que é preciso utilizar algumas letras, não só uma ou duas, mas várias, para formar palavras. E que essas letras, em geral, devem ser variadas. Não adianta repetir a mesma letra. E assim a criança começa a perceber que a escrita e a fala tem muita semelhança e que é possível escrever o que se fala, é possível ler e identificar a lógica das letras. À medida que a criança entende a lógica e a estrutura desse sistema escrito, ela passa a dominar o seu uso, sabendo ou não as normas ou as características ortográficas da língua. Ela identifica a função da linguagem da língua e como ela deve ser usada. Talvez, a grande dificuldade para entender o papel de professores e professoras nessa perspectiva é a capacidade de medir o que vai ajudar ou não a criança a aprender. Exagerar ou pressionar demais o aluno é uma coisa ruim, porque é preciso que o aluno entre em desequilíbrio em que seja possível que ele saia dele e se reequilibre com novos conhecimentos, formando os esquemas e a maneira pela qual ele pensa na escrita. Ou seja, é assim que ele vai adquirir o conhecimento e a capacidade de escrever e ler. Nós falamos um pouco sobre a formação da professora Emília Ferreira e a base de estudos dela e também sobre o principal ponto da sua pesquisa. A continuação do que o Piaget já havia proposto, mas com ênfase na escrita. Para isso, a criança precisa ser protagonista da sua aprendizagem. E esse é o ponto mais importante quando a gente trabalha o construtivismo. Gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre Emília Ferreiro e da psicogênese da linguagem escrita? Escreve aqui embaixo um comentário ou uma pergunta. A gente vai ficar feliz em responder à medida das nossas possibilidades e da sua curiosidade. Ah, e se você ainda não conhece os nossos cursos, toda semana temos ofertas diferentes de formação de professores na área da educação infantil. Confere qual é a promoção dessa semana aqui na descrição. E qualquer dúvida, a nossa equipe está sempre à sua disposição. Até mais. Enfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br